Bem-vindo a mais um vídeo. Você sabe como desenvolver novas habilidades? Você ainda não sabe como? Você vai descobrir a resposta assistindo o vídeo até o fim. Hoje eu mostro algumas maneiras de como você deve colocar isso em prática. Então assista o vídeo até o fim. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Rocha. Seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis e descubra como desenvolver suas habilidades agora. Desenvolver habilidades pode se tornar algo simples, porém, exige disciplina e muito estudo. Você está disposto a isso? Eu aprendi muitas coisas nesse meu tempo em que me encontro no mundo digital. Tive que aprender a editar e mexer com vídeos, algo que eu não tinha experiência nenhuma. Mas sabe como eu consegui isso? Assistindo a diversos vídeos e procurando informações na internet. No meu caso, eu utilizei as ferramentas que eu tinha à mão naquele momento. Você pode utilizar qualquer recurso, desde que você tenha acesso a esse recurso. Todo dia é dia de aprender. Já mencionei isso em um outro vídeo, no qual você pode ver assim que concluir esse vídeo no card acima. Uma habilidade é algo que pode ser adquirida. Mas para que você seja um expert ou um mestre nessa habilidade, requer muito conhecimento, foco e estudo. A maioria das pessoas não conseguem isso, pois não estão dispostas a realizar isso. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que espera conseguir essa habilidade em 5 minutos de mão beijada e sem esforço. Nada nessa vida vem sem esforço, existe um trabalho árduo para obter tudo o que se deseja. Já vi diversas pessoas reclamarem, mas não fazem nada para alterar essa situação. Quando você percebe que sua mente começa a reclamar, diga PARA! Diga isso para você mesmo, seja em pensamento ou em voz alta. Coloque energia nesse pare, assim você bloqueia qualquer tipo de pensamento negativo. Você já tem algum plano que quer pôr em prática? Ainda não? Não deixe de ver o vídeo que eu fiz sobre meta no card acima. Faça sua meta, desenvolva a habilidade necessária. Lute por aquilo que você deseja e realize isso. Cada nova meta ou novo projeto que você faz, uma nova habilidade é desenvolvida. E quanto mais você faz, mais você conquista. Qual a habilidade você quer ter? Esse vídeo eu fiz com o intuito de ajudar as pessoas. Se você se sentiu ajudado, deixe seu like, porque cada like representa uma chance a mais de ajudar uma pessoa. Aumenta a oportunidade desse vídeo ser visto por mais pessoas. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você acha que mereçam ou precisem ver esse conteúdo. Ative o sino, inscreva-se no canal para receber as notificações quando saírem novos vídeos. Acompanhe as redes sociais do canal Vidas Incríveis e vejam textos inspiradores que são publicados lá. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e aguardo você no próximo vídeo.